Alô? Alô, sou Jonathan? Aqui é a Gabriela. Olha, eu não tô entendendo nada dessa papelada toda que o senhor me pediu para ver. Calma, Gabriela, é seu primeiro dia. Demora um pouco até você se acostumar com os gráficos. É, verdade. Mas é que eu acho que eu tô precisando de um pouco de ajuda, sabe? Eu não quero perder o emprego logo no primeiro dia, né? Calma, você não vai perder o emprego. Faz uma coisa, me passa esses gráficos, por favor, para eu dar uma olhada. Olha, você já vai começar se divertindo com vários tipos de gráficos. Vou mostrar para você como analisar cada um deles. O tipo de gráfico usado depende do tipo de variáveis a serem medidas. Quer dizer, em cada caso, a gente escolhe aquele que vai mostrar ou resumir melhor as informações. Então, existem gráficos que são mais apropriados para variáveis numéricas, como peso, salário, número de filhos, por exemplo. E outros gráficos que são melhores para variáveis qualitativas, como a região em que mora, preferência, categoria. É isso? Exatamente. Um dos gráficos que você mandou é uma análise do salário de uma população, comparando o salário anual de homens e mulheres. Esse tipo de gráfico é chamado de histograma. No histograma da esquerda estão representados os salários das mulheres e no da direita, os dos homens. Os salários estão divididos em faixas com intervalos iguais. A altura da barra sobre cada intervalo representa a contagem de indivíduos da amostra que recebem salário dentro daquela faixa. Então, pelo que dá para perceber, nessa amostra, existem mais homens do que mulheres com salário anual acima de 50 mil. Isso mesmo. Olha, também podemos observar que a variação dos salários dos homens é maior que a dos salários das mulheres. Dá para perceber mais uma coisa. Que no gráfico das mulheres, a primeira coluna, que é a dos salários mais baixos, é alta. O número de pessoas que recebem os salários mais altos é menor comparado ao número de pessoas que recebem os salários menores. Então, dá para dizer que nessa amostra, a maior parte das mulheres ganha salários mais baixos que os homens. Puxa, agora ficou tudo mais claro, né? E esse outro gráfico aqui que diz, expectativa de vida em anos? Esse, Gabriela, é um exemplo de gráfico de linha, ou de série temporal, que a gente usa para descrever a evolução de uma variável. Veja, ele descreve a evolução da expectativa de vida no período de 1950 até o ano 2000. Aqui, cada uma das linhas representa um país, um conjunto de países. Podemos ver como a expectativa de vida aumentou no decorrer do tempo em cada uma das regiões analisadas. A linha verde representa os países menos desenvolvidos. A laranja mostra os países mais envolvidos. A linha vermelha mostra a América Latina. A amarela representa o Brasil. E a linha azul representa a expectativa média mundial. Parece que nos países menos desenvolvidos, o aumento foi maior do que nos países mais desenvolvidos. Dá para perceber isso porque a linha verde dos países menos desenvolvidos sobe bastante. Enquanto a linha laranja não apresenta uma mudança assim tão significativa. Exatamente, Gabriela. Muito bem observado. Nos países menos desenvolvidos, o aumento da expectativa de vida foi bem mais acentuado. Esse tipo de gráfico, como eu disse, serve para entender como uma variável se modifica num certo período de tempo. Agora, para analisar duas variáveis qualitativas e a relação entre elas, existe um outro tipo de gráfico que é mais adequado. É o chamado gráfico de barras. Nesse gráfico, por exemplo, cada uma das três colunas representa uma empresa. As cores das colunas representam os níveis de escolaridade dos funcionários. Azul escuro para ensino fundamental incompleto. Vermelho, ensino fundamental completo. Verde, ensino médio incompleto. Roxo, ensino médio completo. E azul, claro, nível superior. A altura de cada barra representa o número total de funcionários classificados em cada categoria de nível de escolaridade. Pelo gráfico, dá para notar que a primeira empresa tem mais funcionários, porque é a coluna mais alta. E que quase metade dos funcionários dessa empresa tem um nível superior. É isso mesmo, Gabriela. E nós também podemos perceber muitas outras coisas analisando esse gráfico. A empresa 3 é a que tem menos funcionários, porque a sua coluna é a menor de todas. Quanto ao nível de escolaridade, dá para perceber que a maior parte dos funcionários dessa empresa tem nível médio incompleto ou menos. E veja, a empresa 2, ela tem bem mais funcionários que a empresa 3, mas difere muito pouco na distribuição dos níveis de escolaridade. Nossa, quanta coisa a gente pode perceber lendo um gráfico, né? Bom, agora vamos deixar de lado as variáveis quantitativas e analisar um gráfico com variáveis qualitativas. Se o número possível de categorias for pequeno, uma boa representação gráfica pode ser obtida com o chamado gráfico de setores ou gráfico de pizza. Como o nome já diz, esse tipo de gráfico se parece com uma pizza. Nesse aqui que você me enviou, as duas categorias representadas são o gênero do indivíduo, masculino ou feminino. O gráfico representa a proporção de homens e mulheres que sofrem de dor de cabeça em uma amostra observada. Gráfico, dá para ver que nessa amostra mais mulheres sofrem de dores de cabeça do que homens. Isso mesmo, Gabi! O gráfico de setores pode ser usado sempre que a gente quiser analisar a proporção de uma ou mais características dentro de um grupo específico. Dá para representar, por exemplo, a proporção de fumantes em um edifício ou de vegetarianos em uma empresa. Pelo que eu entendi, com esse tipo de gráfico também dá para representar os níveis de escolaridade dos funcionários de uma empresa. É só dividir o gráfico em várias fatias. Cada uma representa o grau de escolaridade de uma determinada proporção de funcionários dentro do total da empresa. Perfeito, Gabi! Mas, ó, isso só tem sentido quando a gente analisa uma única empresa, tá? Uhum. É, Gabriela, no primeiro dia você já deu de cara com um monte de gráficos para analisar. Mas agora você está mais tranquila, ou não? Ai, tô assim, seu Jonathan. Pode deixar. Logo, logo vai estar tá tudo aí em cima da sua mesa, tá? Obrigada mesmo, seu Jonathan. Muito obrigada. Não se preocupe, Gabi. Todos nós nos assustamos com coisas novas. Eu, por exemplo, tenho muita coisa pra aprender ainda. Lógico. Tá bom. Tchau.